Olá pessoal, estou aqui direto de Rondônia, Porto Velho E vocês com certeza já ouviram falar das unidades fluviais Unidades de atenção primária Que percorrem aí os rios do nosso país atendendo a população E com certeza é uma necessidade, né? É importante, instrumento, importante serviço que a gente tem aí E, e é isso, estou aqui só para registrar mais um rio, né, um caminho aí que leva cuidado para a nossa população. E fica ligado, que a NAPNAB já fala dessa unidade né, há um tempo, e quão importante é. Vou deixar aqui para vocês alguns links interessantes de algumas unidades, de algumas UBS fluviais que atendem aí Brasil afora. Um abraço, Território Vivo, Monique, direto de Porto Velho.